Eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar Hoje é o segundo dia do desafio criativo E o meu desafio é falar cinco palavras que eu amo Eu vou mudar um pouquinho no final e vou fazer um plus falando cinco palavras em português Que não tem tradução em inglês Eu acho que vai ficar mais divertido vai parecer mais pra minha realidade Então vamos pro segundo vídeo De deixar nos comentários quais são as suas cinco palavras favoritas Que eu quero saber, hein A minha primeira palavra favorita Se você assistiu o vídeo de ontem, você vai saber Se você não assistiu, quando terminar Eu vou deixar aqui nos cards, em algum lugar desse vídeo Pra você assistir o dia 1 Eu tenho problema com os números Não sei se você já reparou <risos> a minha primeira palavra é comida Eu amo essa palavra Porque toda vez que alguém me fala Ah, vai ter comida Vamos comprar comida falando em comprar, a minha segunda palavra favorita é comprar porque eu amo aquela sensação de ter uma coisa nova sabe quando você vai numa loja e aí você vê aquelas partes de liquidação eu moro aqui em Dublin, na Irlanda e tem uma loja aqui, da Primark que o nome aqui é Penis estranho né <risos> mas eu amo loja e tem umas plaquinhas vermelhas assim escrito Reduction, tem até uma foto lá no meu Instagram que eu Registrei isso. E quando eu vejo aquela plaquinha reduction meu coração até dispara. A minha terceira palavra é. <risos> alegria. Não precisa nem falar, né? É só empolgação em pessoa. E eu, essa eu quero ler pra vocês o significado da palavra alegria: alegria. estado de viva satisfação, de vivo contentamento. Palavra, ó, palavra é arte Por quê? Porque eu acredito que o ser humano em si já é a personificação da arte A forma como a gente fala, a forma como a gente manifesta as coisas, se expressa, se mexe A forma como você vê o mundo é a sua interpretação de arte Ai, Então tá, a quinta palavra e última é tu <risos> Eu sei que é estranho, eu não sei explicar por que que essa palavra tu é tão eu acho ela bonita, ela é favorita pra mim eu, eu gosto de substituir você por tu Então a maioria das vezes, se eu tiver de bom humor Ou se eu estiver me expressando com carinho pra pessoa Eu vou falar tu Tu vai, tu quer, comprei isso aqui pra tu Nossa Comprei isso aqui pra tu Que frase linda E agora eu quero falar pra vocês uma palavra extra que é, já terminou o 5, mas é escangalhar. Eu amo essa palavra. Escangalhar. Amo essa palavra. É uma palavra diferente, quase ninguém usa. E toda vez que eu falo ela, alguém ri, alguém acha estranho, alguém tem alguma reação interessante. Escangalhar nada mais é do que estragar. E agora eu vou falar aqui rapidinho... Cinco palavras em português que meio que não tem tradução em inglês. Você deixa aí nos comentários se você souber a tradução, souber como que fala essa palavra em inglês. A primeira palavra é apaixonar. Não tem em inglês uma palavra que diga que você está na, na fase da paixão ali, antes do amor. A segunda palavra, essa eu acho que muita gente sabe, é saudade. Em inglês nós podemos dizer I miss you, mas... Miss you é, é sentir falta, não é bem saudade E a terceira palavra é xodó Xodó é... o que é xodó? É quando você vai falar pra alguém com carinho, Tipo assim, essa pessoa é meu xodó, essa pessoa eu tenho carinho por ela Ela é muito querida por mim em inglês não, não, Eu não conheço uma palavra que tenha tradução de xodó A quarta palavra é footvolley Futevôlei é meio que um esporte brasileiro, eu lembro de ver as pessoas jogando isso lá no Rio de Janeiro É uma mistura de futebol com vôlei, né? É um vôlei de pé Eu não sei se eu posso falar isso Mas, mas eu acho que é essa a definição, do um vôlei de pé E não tem essa tradução em inglês E a quinta e última palavra é cafuné Isso mesmo, cafuné, o que, é que significa cafuné? Em inglês não existe uma palavra que signifique que você vai passar os dedos no, pelo cabelo da pessoa. Enfim, essas foram as cinco palavras. Se você sabe a tradução, deixe nos comentários e não esqueça de me falar quais são as suas cinco palavras favoritas. Ah! Nossa, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, dizer pros amigos, não ficar menina doidinha lá na internet, fazendo vai aqui de 30 vídeos, blá blá blá. Vamos assistir essas coisas, tá bom? Vejo vocês amanhã.